Lugar novo de filmar que é o camarim das drags aqui da House of Desgraça. Que é o, é camarim. o camarim da House of Desgraça, que legal! Daqui vão sair as novas drags. Que responsa, hein, camarim? Que responsa! Né? Vamos começar? Bora lá! 5, 6, 7, 8. Madame Forlane! Tá E a estranha. Tudo. pau? Uau! Já virou uau, uau, uau! Não, Tudo tá bom, maquiagem? gente? E aí, mostras? Esse vídeo é uma rapidinha. Ótimo. Só pra ó, gente fazer bom. um conteúdo diferente aqui do normal. Quem gosta de maquiagem? Todo mundo. Quem gosta de limpar pincel? Rodei a escola, mas eu amo balançar. Ninguém. Cara, como eu detesto. Todo mundo que gosta de maquiagem odeia pintar. <risos> odeia limpar pincel. É assim, gente. E como é necessário, né? Porque pois. a maquiagem fica muito mais legal, muito mais fresh, muito mais natural. Uh, com menos bactérias. bactérias, outras cores. Vermes. Ela limpa direto, porque na profissão dela precisa, né? Ela trabalha necessário, com várias caras diferentes. Cara. Você eu, sabe. como meus pincéis, eu só uso pra desgraça, eu limpo muito de vez em quando. <risos> e sempre irritado. Sempre a maquiagem de três, três montagens atrás tá da diária ali. <risos> Mas hoje a gente vai testar um produto. Adoro, adoro. adoro. Não tem no Brasil, meninas. Blogueirinha não tem no Brasil! Não, é esse aqui, ó. Que é o Brush Soap. Tá focando, meninas. Ai, meninas, tá focando, tá focando. Meu, focando. Em português quer é dizer sabão de pincéis. Que bonitinho. E é de uma marca bem famosa ó, na gringa, que é a Douglas. Super cheirosão. E olha, ele vem tipo um sabão mesmo. Tá focando, meninas. <risos> e olha, pelo tanto que vem... Acho que dura pra sempre esse negócio aqui, ó. É Uma um... barra, um, sabor Não, um lindo, barrão, sabonetão. Um barrão, ó, é um sabonetão, assim. Meu amigo me trouxe da Alemanha. Ai, Obrigada, Jade. Ai, Obrigada. Ai, Jade, amada, que maneiro. Isso, né? Vamos tentar, vamos ver se funciona. Bora, bora. Acompanha bem, com a gente aí. Vamos azul, lá? Azul, azul, tá? 5, 6, 7, 8. Vamos começar. Primeiro a gente vai abrir o sabonete, nosso sabonete lá, pra todo mundo ver. Então, vamos começar a formar água aqui no potinho. Aí, primeiro, normalmente dá uma eu molhadinha. dou uma molhadinha no pincel, tá? Esse aqui, no caso, é de acrílico. Cuidado com a madeira pra não madeira e água não combina muito, tá? Ah. Aí eu dou uma molhadinha nesse pincel. Aí eu já passo aqui no produto, ó, dá uma sujeirinha, mas não faz mal, depois na água ele vai sair. É isso, é. É, é isso é aí. Vai limpar. Daí tu vai no aquele fórum. Vem aqui, ó. Vem aqui direto. Aqui, ó. Dá uma trabalhada. Hum. Ele é interessante, já limpou quase da primeira vez. Quer ver? Vou mais um vamos testar. Com as máquinas sujas, testa de novo. Já tá molhado, já tá bem úmido o pincel. A gente dá uma trabalhada de novo aqui nele, ó. Aguinho tira o excesso, dá aquele acabamento. Eu tô achando que vai ser um incrível esse produto. Ó ó, Limpou mesmo. Ficou super limpo. Vamos fazer mais outros. E aí ó, vamos dar uma secadinha. Ó, ah, tá indo para outro já. Vamos ver se ele é, é tão bom quanto esse é bom em todos tipo, os pincéis. Um, uhum, esse com preto, vamos ver. Lembrando que quando você limpa o pincel, tem que deixar ele deitado assim, ó, com, a, com as cerdas pra baixo, sempre. Pra água pra escorrer. água escorrer para baixo. Liga ali a torneirinha. A princípio tá bem limpinho, vamos dar mais uma trabalhada aqui, só pra garantir, né? Ó, oh, a Nossa, espuma já tá, tá bem branca. Já tá branquinha isso espuma. É rapidez, é muito rápido. Caraca, muito bom, velho. Esse aqui, ó, de... É, ele é bom porque é meio pó contorno. Esse aqui é de contorno que eu uso. Então, eles né, são bem, bem gordos, bem bem bastante cerdas e assim... Deve estar com bastante coisa escura, então escura, tá vamos é. ver o que acontece. E para secar, ó, gente, eu sempre seco assim, ó, delicado. Porque aí as cerdas vão juntando ah, tudo já. de novo, entendeu? Exatamente, porque é bom ter uma pressão na hora de limpar para poder realmente limpar dentro do pincel. Mas na hora de secar é mais delicado, é, né? É, porque aí, ó, ela fica tudo penteadinha Exatamente. assim, Tá focando, menina? Tá, eu não tenho Brasil. Ah, a cor da água! Tome esse drink, carajo! Toma! Vai. Toma, by <risos> fez a fala. Você fala aí, tá falando. Thank you for coming to our show. The night is young and the show has just Ó, oh, isso tá mais clarinho. Já tá falando. Isso que é cor de contorno, hein? Que é aquela cor pesada dona. Gente, que diferença, hein? Né? Que passado agora. Chique. Chique mesmo. Chique no último, porque realmente é deficiente o produto, né? Quando o pincel é gordo, assim, ó, gente, é sempre contra as cegas. Nunca na vai fa... a favor, porque vai descabelar todo ah, o seu tá. pincel, vai é. ficar podre. É. Ó, redondão. Nossa. Aí, gente, no final é só lavar, igual o sabonete normal. Jogar na latinha e beijo. E é isso, gente! Vocês gostaram? Não, que praticidade, que legal, né? É muito, muito mais certo. fácil do que ficar usando shampoo, né? Essas coisas que a gente tá acostumado. É, porque tipo assim, como não tem um produto... Esse tipo, um único produto, faz várias etapas da limpeza e tal. Achei incrível, porque realmente tem que usar shampoo, condicionador... Você fica sujando célula. tudo, você só também, vai lá no céu, tchaca, também, tchaca, também, tchaca, também, também. esponjinha... Não sabemos se testem animais. E é isso, como todos os vídeos, não se esqueçam… Se inscrevam no canal. Se inscreve aí no canal, gente, se for a primeira vez. Se você já, já é reincidente aqui… Deve ser, que deve ser. Deve ser, por favor, dá o like aí que a gente ama. O famoso soquinho da Eza. Dá o soquinho do like aí que a gente… Ah, dá, dá. E não se esquece de dar uma olhada nas nossas redes sociais, que lá sempre que sai vídeo a gente dá uma postadinha também. Sim, é canal As Ursa. Facebook e Instagram, né? Sem S no final, porque a gente é maloqueira. Não esquece <risos> as redes pessoais nossas. Otávia Maciel. Bien Cunha, Babado, confusão e tio. E nos esperem bom. no próximo domingo. Vamos estar tá aí, com certeza. É. Tá bom? O canal volta chegando! down for line